Gente, estamos nós aqui com esse Spring Braid Sem muita ideia, porque todo mundo já sabe tudo Mas de repente tem alguém que queira aprender Aqui ó, já passou pela mão de um outro sapateiro E colou aqui, né? Ele colou Mas nós vamos colar com aquela colinha Aquela que o pessoal diz que que não funciona. Tá? Preste atenção, não vai desistir antes não. Porque nós vamos, é, depois de colar, com essa cola aqui, nós vamos costurar. Tá? Só um minuto. Agora, gente, uma parte muito importante, muito interessante, é a agulha que nós vamos usar. Na verdade, isso não é uma agulha de verdade. Isso é um arame. É um aramezinho bem flexível, bem molinho, no qual uh, nós vamos colocar um pedaço de linha aqui, ó. ó tá vendo? Ele tá dobrado aqui. Dá pra perceber? Dá pra perceber. Tá bem pertinho. Aqui, ó. Coloquei um pedaço de linha aqui. É, aqui, ó. O pedaço de linha tá aqui. Nós vamos apertar. Aqui, ó. Tá apertado. De preferência, se, se tiver um alicate. E por que um pedaço de arame... E não uma agulha de verdade. Você poderia dizer que tem aquelas agulhas que eu já mostrei aqui no canal. Aquelas agulhas que são curvas assim. Só que, dessa forma, eu posso colocar aqui dentro naqueles furinhos. Uhum. E aí, ó. Deixa eu ver tá vendo ele sair aqui. Uhum. Aí eu vou com o alicate e puxo com cuidado e aqui dentro eu vou ajeitar para que ele passe no furo e a dobra não segure. Hum. Aí feito. Aí, lógico, vou deixar um pedaço da linha aqui, né? Só depois na edição que eu vou saber se você está vendo. Porque aí eu estarei vendo. Ó. Eu curvo aqui um pouco. Né? E aí vou colocar por aqui. Aqui. Saiu aqui. E aí eu vou ajeitando. Ajeitando. Que bela hora pro nariz coçar, viu? Você já reparou quando você tá lavando a louça? Ou então você tá com uma faca, uma tesoura, alguma coisa que te rasgaria o rosto. Aí o nariz coça ah que beleza mas vamos uh, não está dando muito certo porque aqui dentro desentortou hum. ó, tá vendo aqui ó? o arame desentortou aí você vai colocar a linha novamente e vai apertar você vai apertar aqui o arame para que tenha aquela função de agulha para que consiga passar por aqui por dentro então vamos nós puxarmos a agulha aquele araminho que a gente passou a chamar de agulha porque a gente está usando como agulha ah, você já entendeu o princípio, né? Aqui o que acontece, vai... Eu tenho que passar, Tem que arranjar um jeito, ele vai passar, tá? Não é a primeira vez que eu faço. É Aí passou, passou, passou. Só que não fique tão feliz, viu? Porque você vai ter que passar mais uma vez. Pra que o, o laço, para que o nó fique bom, você vai passar mais uma vez. Deixa eu ver se a gente consegue fazer a mágica da apresentação do furo. Eu acho que não, acho que tá meio escuro. É eu faço sozinho aqui o negócio, aí não, não, não dá muito, muito jeito de fazer mágica, tentar de mais a mais, tem o pessoal que fica policiando a quantidade de tempo, esquece que é só adiantar, se você já sabe fazer isso daqui, inclusive tem, tem um monte de gente eu não entendo porquê, mas faz questão de dizer que não é assim que se faz. Que se faz é do outro jeito lá, que não sei o quê. Boba, gente. Da mesma maneira que ninguém me falou como é que isso daqui era feito, você pode ignorar o jeito que eu tô te mostrando. E fazer do seu jeito. Inventar um seu jeito. Só que aí, por favor, passa pra gente. Hã? Somos seres humanos inteligentes queremos aprender. Aqui, quase que eu perco a linha. Olha o que, que aconteceu. Aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui só acontece só dez vezes, só, pô. Tá? Ali, ó. Tá vendo? Agora eu vou amarrar, vou dar um nó aqui, depois que der um nó, umas duas ou três vezes, aí eu coloco uns pingos de colinha da discórdia, coloco uns pingos de colinha de cianoacrilato e com um pedaço de madeira eu mantenho prensado para que não incomode, mas a palmilha vai aqui dentro, então não vai machucar ninguém, tá bom? Eu daqui a pouco vou fazer o restante sem falar nada, tá bom? Só volto na hora da despedida. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi mais um vídeo que nós fizemos mostrando como resolver esse problema aqui do Spring Braid. Acontece muito de separar aqui. As pessoas tentam com suas colas. Tem os colegas que fazem. Eu não sei fazer do jeito bacana que eles fazem. Eu faço desse jeito aqui. Amarrado com esse nó, com esse laço, com essa linha... Não vai sair. Nunca voltou nenhum. Tá bom? Então tá. Você gostou? Se inscreve lá. Compartilha. Tem aquela pessoa que você sabe que tem um tênis bonito desse. Olha que coisa bonita. Eu acho que a pessoa usa porque é o dono do circo que obriga. Mas compartilha. Fala pra ele. Olha. Aquele seu tênis lá tem jeito. Falou? Tchau, gente. Valeu. Obrigado.